Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela chega eu não aguento mais de pegar a cana de açúcar na mão então no hoje no vídeo de hoje nós vai estar tá fazendo uma farm de cana então mano já deixe seu like se inscreva no canal mano, e ative o sininho e agora sim bora pro vídeo bom galera porque eu quero fazer uma farm de cana porque, galera, se você não acompanhou, o último episódio, mano, nós meio que fez uma farm de galinha, mano, uma farm de frango, no caso. Mano, essa farm é muito boa e ela vai nos vender muitas coisas. Por enquanto, não tem muita coisa, porque eu só andei reproduzindo galinha, mas, tipo, ai, caraca, eu não cheguei a é, farmar direito, tipo, eu não fiquei aqui parado esperando botar ovo e pegando, blá, blá, blá, tá ligado? E no último episódio, que eu fiz a farm, eu acabei cometendo um erro. Eu falei, mano, que esse sistema aqui, ó, tava errado. Então, você que viu o vídeo, ó, o sistema é assim, ó. Acabei errando que eu... Esse sistema assim é meio vulgado na minha mente. Tipo, eu vejo qualquer coisa e digo aquela... Tipo, é tô Eu andei reproduzindo aqui as galinhas. Agora chega a dar um lag, um certo lag quando eu chego perto. E, bom, é, nós vamos estar fazendo essa farm, mano. É, por enquanto, eu acho que não tem muito aqui. Só tem um. E, ok. Eu aperto o botão galera eu coloquei aqui também uma laje porque as galinhas não pegam fogo as pequenininhas então fica bem mais fácil Aí de lá de trás acabou morrendo porque a burra ficou lá atrás então cara que eu já tirou um ovo aqui agora mas bom né galera agora sim bora pro vídeo Pessoal, vocês vão usar mais e galera. vídeo estamos aqui com mais vídeo, mas que a no canal. E galera, no vídeo de hoje, como você já viram no início, vamos fazer uma farm de cana galera que nós está precisando muito de cana, por porque eu já tenho aqui esse cercadinho de vaca, mano. Que eu farmo muita, mas muita é carne de vaca, e, mano. Em off, eu acabei eu andei meio que encantando alguns itens, mano. Eu encantei essa espada aqui para ficar melhor, que eu não tinha uma espada e bom. Para nós passar a farm, mano, antes de eu fazer a farm em si, eu preciso fazer uma coisa, mano, que é o seguinte, eu preciso fazer baú, é, você não escutou errado, eu preciso de baú, ah, galera, encontrei meu lápis azul, estava lá naquele baú lá, de trigo, e, velho, eu preciso de baú, por que, mano, porque, véio, eu não aguento o gás, mano, tá tudo lotado aqui, Eu vou ter que colocar aqui, por enquanto, para deixar aqui, pelo menos aqui, em algum lugar mais boa né galera, no vídeo de hoje como eu tô falando, e nós vamos fazer uma farm de cana para nós fazer livro porque eu já tenho meio que uma farm de, meio que uma farm de, de couro né velho couro com, com, com folha, com folha não dude, com, com papel dá livro e bom né galera, para nós fazer essa farm nós vamos precisar de coisas simples que não vão dar trabalho por exemplo, nós vamos precisar de pedra, eu vou fazer lá de pedra nós vai precisar, mano Acho que o que vai ser mais difícil de achar mesmo Vai ser o um pistão Nós vai precisar também de galera De... Deixa eu ver se eu tenho aqui, galera Porque eu acho que eu tinha eu acho que eu deixei em algum lugar aqui, vai Espalhado é, Eu não lembro, velho É, eu acho que eu vou ter que fazer mesmo né? Onde é que eu deixei aí? É, Ela não tá aqui Mano, você que não sabe Eu tô com problema muito grave com ferro e por isso que eu quero achar uma vila mano porque sabe que farm de ferro só existe com vila né? sem vila é só com mod então vou fazer aqui eu vou fazer de sete observadores sim vou fazer sete observador pistão é pistão não vai ser tão caro porque eu tenho eu meio que eu tenho alguns ferro mas o problema galera não é nem ferro é madeira mano porque tipo no começo aqui era forte deixar madeira assim não é difícil porque eu tenho essas mudas aqui o ruim espera para ela crescer né? eu só galera, que eu, tô, que eu nasci num bioma lá né um bioma de lá lá assim, nasce muito mas muito bloco de osso então eu vou lá formar um galera eu, eu consegui algum o gaguejima eu consegui algumas madeiras aqui porque eu tinha uma, muita muda porque eu tinha feito muitas coisas para construir essa casa então tinha muita muda mas bom eu consegui aqui é, com os eu consegui 31 madeira Isso já tá bom para por enquanto então vamos vamos fazer logo aqui os pistons cadê os pistons, stones, stones. ah é porque eu, não... eu ia ficar com medo mano é porque eu não transformei madeira aqui em bruta vamos fazer aqui eu preciso de sete pistões. Eu já aqui, beleza. Aí agora eu vou precisar também de um funil. É, funil. Mano, quase que não dá eu vou fazer também um baú. Eu vou fazer um baú duplo, que é melhor. Aí, é, beleza. E mano, é... esses são praticamente todos os é, as coisas que eu vou precisar. É... Eu provavelmente esqueci de alguma coisa. Isso já é normal para quem me assiste. Você sabe, eu já esqueci de alguma coisa. E bom, aproveita. Vou pegar essa areias daqui também. Aí ó, eu, é minha mesma. Eu comprei esse terreno. Por que eu falei isso, mano. Não me pergunte, por favor. Não me pergunte. Mas bom, né, eu vou fazer essa farm em um lugar que seja bem afastado daqui. Ou seja, ali. Eu fiz essa ponte aqui, eu acho que vocês viram no último vídeo. Aliás, mano, porque quem não o último vídeo, clica no card aí. É, se bem que aqui, mano, não é muito bom. Então, vou fazer mais ou menos aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Bom, né, galera? Pra você tá fazendo essa farm, eu vou estar tá mostrando passo a passo aqui. Eu sempre, sempre, que eu vou fazer alguma farm, eu mostro passo a passo. Então, eu já fiz até o tutorial dela aqui no canal. Então, vamos cavar aqui três. Peraí aqui tem já tem 5 então cavar mais um que eu fui eu tô fazendo de 7 vamos tampar só que eu fiz meio que errado você vai colocar aqui a areia vamos colocar a areia beleza beleza aliás galera deixa o like hein, mano no último vídeo eu tô muito feliz no último vídeo pegou mais de 30 likes é mano velho é, o vídeo tá bombando meu amigo você tá doido muito obrigado, mano, pelo apoio de vocês, mano E eu sempre falo isso, mas é porque é verdade, galera isso sempre me motiva a estar continuando aqui com o canal E com a série também Todo vídeo eu falo isso, mas é porque é especial para mim, mano Quando eu criei meu canal, eu não tinha muita expectativa E vocês estão fazendo isso de se tornar realidade E bom, depois disso você vai colocar aqui e observador aqui em cima, mano Você vai estar pulando aqui, ó ah, pera aí, eu tô doido. Você vai tá pegando ele aqui, galera. Vai tá virando para cá. E vai tá colocando assim, ó. para ele ficar com, com a bundinha dele virado para cá. E saiu meio meio estranho falar isso. Mas... Assim que a pessoa fala, eu vou falar assim. É porque eu não quero ser um estranho falando aqui as coisas. Mas, bom. Você vai estar tá puxando dois aqui. Vamos puxar dois de aqui de cada lado. Vamos aí, Beleza. Você vai estar fazendo isso aqui, colocando aqui atrás do, do pistão, é, do pistão, é, pedra E aqui você vai só fazer isso aqui, ó Colocar redstone em todos os blocos e pronto Sua forma já tá pronta Como é que eu coloquei aqui ah, errado quer quer fazer errado, a fama. Depois disso, galera, ah, esqueci de vida, isso aí eu faço depois. Bom, depois disso você vai meio que tá fazendo isso aqui, mano Você vai tacar um buraco aqui aqui um dois Beleza. aí você vai colocar isso aqui vai estar tá puxando dois para aqui galera eu esqueci de outra coisa que era a placa isso não precisa mas é porque eu gosto de fazer eu coloco umas placas assim do lado que eu quero galera mas não precisa sério não precisa só se você quiser mesmo aí você coloca um funil virado para cá galera e eu também esqueci de outra coisa que era a água você de tudo mano eu sou muito burro enfim vamos pegar aqui agulhinha caraca tá bugado aí é você vai ficar pegando a água agora vamos voltar lá com aquela bagaça bagaça vem. vamos subindo subindo amigos ah, eu devia ter feito uma escada ia ser bem mais fácil isso aqui ia ser bem mais fácil você vai estar tá vindo aqui galera vai estar tá colocando água aqui Pô, meu Deus, você acabou de colocar água. Será que essa sua fama não está errada? Provavelmente sim, porque eu sou muito burro. É, quer dizer, engraçado que tipo, eu faço tutorial e aí, aí quando sai errado eu mesmo me culpo. Isso é muito zoeira mesmo. Mas vamos fazer, pegar aqui para fazer vídeo, galera. Vou pegar aqui, meu mapa tá muito feio. Mano, um dia eu ainda vou deixar esse mapa bonito. Mais bom, né, galera, Mais Galera, eu não tô me sentindo bem, mano. Não sei porquê, mas eu não tô me sentindo bem. Oh meu Deus, oh meu Deus. Ai meu Deus. Ai, ai. Ai meu Deus. Aí galera, nunca me socorre. <risos> isso aqui é só um emoji que o Minecraft lançou, mano. Que eu tô gostando demais disso aqui, mano. Esses emojis. Isso aqui é muito bom. O cara tá, tipo bebo lá, cara. Você bebe muita cachaça. <risos> Pera aí, vamos voltar. Se você parar pra pensar, você vai pensar para... né, galera? Depois dessa sacanagem que eu fiz aí. Depois de ter feito tudo isso aqui, mano, ter cobrido... É, caraca, isso... <risos> cobrido. esqueci de colocar... Beleza, galera, ideia. depois disso você vai estar tá colocando todas as canas de açúcar, beleza? Finalmente, eu de gravar esse episódio longo. Aqui eu não consigo colocar porque eu esqueci de colocar água. Aqui eu não vou colocar. Ah, não, é só fazer isso aqui, beleza. Mas bom né galera, esse é o vídeo de hoje galera, eu vou terminar, que ela não tá feita ainda cara. Isso aqui, ela já já tá feita, mas ainda falta de então, mas vai ficar pro próximo episódio, muito obrigado, falou, valeu e